fazer aqui um ponto que eu puxei da minha cabeça já faz uns tempos. Este ponto é muito bom, mas é um bocadinho chato, porque temos que tirar a agulha da laçada. Como estão a ver, tiramos, vamos buscar e depois introduzimos outra vez. Mas é um ponto muito bom, entra logo na, na, na primeira, no primeiro ponto, sem precisar